Fazendeiro, tudo bom? E daí, como é que tá? Ah, eu tô aí. Você tá limpando aqui a, a beira do, da sua fazenda? Ah. É. é, eu tô dando uma. Deixar o mato vai cobrir e aí come tudo aqui, ninguém entra aqui dentro, esse pedacinho aqui, ó. Aí eu vou carpindo. Você sabe mexer com esse negócio? Ah, isso eu sei, viu? Isso aqui eu sei. <risos> Pastor Raimundo Viana. Isso aqui é Sufitrenado, treinado, isso aqui foi criadíssimo. É. Hoje é pastor da igreja, da igreja reno, é, presbiteriana, renovada de franco. O é. pastor, que bom a gente estar tá conversando, hein? Então, meu irmão. Essa semana eu estava conversando falando com você. Aqueles dois pastores que fundou a nossa igreja. Da presteriana, da presteriana não saíram, eles fizeram um acordo, né? É. Não houve rebelião, é todo mundo igual. O Jonathan e o, e o Newton Tula, nós recebeu de volta agora na renovada, agora em, em água de Lindóia, é dia 27. Eles saíram da renovada há muito tempo, aí um foi para a missão Antioquia e o outro foi para casa de oração em Maringá. e esse presidente da nossa, da nossa igreja agora, o Devani, é, aceitou Jesus com o Newton Tulo E aí hoje ele é o presidente da igreja renovada no Brasil. E agora recebeu o pai, pai espiritual, e recebeu o Jonathan também de volta. Que coisa boa, rapaz. Foi bom, foi bom. Foi, foi bom. uma coisa mais linda que eu já vi. Tinha dois mil pastores lá em Agolindói. E aí foi uma coisa bonita demais. E aí teve a nova diretoria, né? Aí o Devani foi eleito novamente a presidente. E eu fiquei três dias lá. Foi muito bom. O pastor. Sim. A convenção de vocês, a, a igreja é mais forte do Paraná, né? É, no Paraná ela é muito forte. viu Muito forte. era é, ela é uma, uma igreja meia fraca no estado de São Paulo. É. é não tem muitas igrejas e as igrejas que tem são, são pequenas. Tem muitas cidades no estado de São Paulo. Mas as igrejas que tem são pequenas. No ano de 1987, eu vim aqui para Bebedouro. O pastor Anésio Massui vim para Ribeirão Preto. Eu não era pastor ainda, era presbítero. E aí comecei a renovar ali em Bebedouro. O Anésio começou em Ribeirão Preto. Aí o Nelson Nuno começou em Araraquara. E aí nós já esparramou para o Triângulo Mineiro, para Uberlândia, para Uberaba. É São Joaquim da Barra, aí eu já fui para Nuporanga, Sertãozinho, Jardinópolis, Barretos, né? E essas igrejinhas aí foi tudo na minha, eu que ajudei a abrir. Agora já tem pastores lá também, igrejas pequenas, mas já tem pastor. E nós estamos aqui tocando o barco. Eu conheço o pastor Raimundo, quando ele chegou em Franca, anta, uma história bonita. E ali está tá o fruto do trabalho dele, a igreja presbiteriana renovada. Ele, aqui da margem da rodovia, né? A rodovia Cândido Portinari. E ele tá aqui cuidando, aqui da. zelando é, aqui dessa, dessa beirada. Estrada aqui. Aqui. É. Ele, ele, tem, ele tem raiz, né? Gosta de uma enxada. Mas é, <risos> é, é um trabalhador, né? Você sabe que a igreja presbiteriana, quando ela chegou no Brasil. Nessa região de São Paulo, Minas Gerais, o que marcou muito foi o Lavras. A univers... Hoje é a universidade da igreja agrônomo, produz lá os, os engenheiros agrônomos, muitos, é, né? é, do Gâmbal. Né? E a região toda foi evangelizada por homens que saía é, conversando com os boia-fria, os trabalhadores na época, né? E você foi um desses, né? É, eu, eu, eu vim do Nordeste no ano de 72, solteiro, sem saber para onde ir, fui para o Paraná. Porque eu tenho para São Paulo fui para o Paraná. Lá eu casei. Casei e aceitei Jesus no ano de 1975. Batizei dia 9 de, de, de setembro, setembro de 1975. E até hoje eu estou. Né, abri Piabiru no Paraná, Malu, sempre iniciando. Fiquei em Terra Boa muitos anos, norte, Convirti neve do pastor Leopoldo. Aí de lá eu vim pra Pirangi, Pirangi eu vim pra Bebedouro e toda essa região até hoje. Ô, pastor, lá na sua terra, eu tenho um vídeo que você gravou isso lá, dos seus parentes também, né? Aonde que é? Lá do norte? Como é que é? Na Paraíba. Paraíba? Paraíba. Paraíba eu tenho um grupo lá também que tô trazendo para Jesus, agora a nossa missão, a missão, a missão que tá... Re recebeu o Nordeste agora, vai abrir acho que 25 cidades no Nordeste e vai atingir lá onde eu tô, né? Então... É, a igreja renovada tá se esparramando no Brasil, né? Que coisa boa! É. Agora mesmo nós tivemos nesse congresso pastor, três pregadores bons, pastor Danilo de Ribeirão Preto o pastor Paulo Massone de Valadares e o pastor Luciano subirá lá com nós, lá foi um trabalho muito gostoso. Luciano é fantástico, e, né? É bom. Falou sobre jejum. E eu tenho acompanhado aquele. E o posicionamento dele é muito claro, né? Com o Bolsonaro, é. né? Ah, ele é. Não, e a renovada. Está firme com o Bolsonaro? A renovada, no dia. Foi no dia. Começou no dia 27, no dia 29, o Gilberto Nascimento foi lá. Aquele deputado Gilberto Nascimento. Sim e o Tarcísio de Freitas, colocaram o um telão lá onde estava é. dois mil pastores, e o Tarcísio deu uma mensagem para todos, os pastores está e o Deuvanito pediu para nós do dia, do dia 21, agora, até o dia da eleição, todo mundo genjoando e pedindo a Deus para que o Brasil continue livre. Continue livre, é porque esse misericórdia, né? Misericórdia. O pastor você falou aí... Que coisa boa é esse posicionamento da igreja. Chegou a hora da igreja mostrar a cara dela, né? É. Porque nós estamos orando há muitos anos e fazendo marcha para Jesus para dizer que a cidade é do Senhor Jesus. Aí o Brasil é do Senhor Jesus. Brasil e agora, é Senhor que, Jesus. agora que nós estamos... É, Deus está dando essa oportunidade fantástica, né? De é, concretizar eu, eu, o eu, sonho. Eu, eu, eu pedi a Deus... Eu queria que o Presidente Nacional da Renovada ganhasse. Porque ele é pelo voto secreto. É. E você tem... É muito papel, rapaz. É. E eu fui fiscal e... Você sabe que hoje... A coisa tá difícil. Complicado. Se Deus não colocar a mão para que haja liberdade em tudo... Até na igreja. É. Tem um, um grupo na igreja que são cativos. Eles, é. eles, tão, eles não estão entendendo. Eles estão tão cegos. Eles não estão entendendo que o Brasil tá... Está se afundando, se deixar o Brasil se afundar na mão desses comunistas. Sabe? É. E então, até a igreja, muitas vezes, alguns pastores estão tão cegos, não entendem. Mesmo sabendo que a nossa posição é, é não ter aborto, é, é a liberdade da família, a liberdade da igreja, a liberdade de tudo, mas muitas vezes, muitos deles ainda estão agarrados, às vezes, não. não e certas coisas que não, não tem vínculo com a, com, a, com, a, com a igreja, com Deus. É um, é um povo assim que está meio cego ainda. Mas nós estamos orando para Deus abrir os olhos deles, para que eles entendam o que, que é o Brasil. O que, que é a, a nossa igreja livre e uma igreja passando sufoco, aí, que nem está em Bolívia, esse lugar aí, passando o maior sufoco do mundo. Né? Então nós precisamos orar. e Pedir a Deus que o Bolsonaro, não porque ele seja melhor, não porque ele é um, um Deus, não porque, não, é porque ele é o único que trabalha dentro da nossa, da nossa visão, da nossa liberdade. O perfil dele? O perfil dele. É, de princípios evangélicos. É, ele é brabo, é, e eu gosto que ele seja brabo, porque se fosse um João Ninguém que estivesse na frente do Brasil, Mas já estava enrolado há muito tempo, tem que ser um cara brabo mesmo, é. cara, que nem ele mesmo, que não, que não leva de desaforo, né, a turma acha que ele é... É isso, querer aquilo, que dar umas respostas. Quatro anos, quase quatro anos, todo o Brasil esquerda acabando com a vida do homem. É, e não conseguiu. E não conseguiu. Ele tá mais forte do que antes. Ah, tá mais forte. Tá mais forte. Não, é, agora o Congresso e o Senado que ele fez, já é uma prova disso. Já é uma prova disso. Graças a Deus, hein, Rafa? É. Agora, a gente olha assim, pastor, eu tô aqui dentro do carro, e eu coloquei a câmera aqui para filmar um, um trabalhador que... Tem orgulho e, e, e paixão pela terra e por salvar almas. E quantas pessoas foram alcançadas através do trabalho do pastor Raimundo Viana. E, e ele dando esse testemunho. Porque quando você vê um irmão seu triunfando, ocupando lugar de destaque da, sua, é, da mesma fé, você vibra. Agora você calcula bem o Congresso... E o Senado, quantos irmãos nossos estão lá dentro, hein, rapaz? É. Graças a Deus, né? Verdade. E, e o nosso presidente, com a esposa dele, né? É. A, a esposa dele é um exemplo de mulher no é. Brasil. É. Brasil e no mundo, quase. Porque é. ela é muito, é, é muito abençoada por Deus. Então, a minha oração que eu fiz, no começo, eu falei até por, na hora que teve a eleição para presidente. E eu tinha colocado na minha cabeça que deveria ganhar o pastor Devani de, de, de Maringá que já está há quase 20 anos. Deveria ganhar o Marcos Vengo lá de Pascavel, que é muito amigo, muito bom, pastor novo ainda, tem tudo. E eu queria que o pastor Paiva de Cianó ganhasse né, como secretário executivo. Esses três estavam na minha... E o tesoureiro que é de Brasília, o pastor Sebastião Guerra de Brasília, que está também há quase 20 anos, né? Como tesoureiro nacional. Os outros... A falei em alguns deles, ganhou um de Campo Morão, ganhou o pastor Jair de Maringá, a igreja tem 3 mil membros em Maringá, a igreja dele, ele ganhou como segundo secretário de ato. E o pastor aqui de Gumercina, acho que é aqui perto do Vale de Giptiões, ganhou para segundo tesoureiro, pastor pastor né? Aqui é. e foi uma bênção, aí eu, quando terminou, eu subi lá na plataforma, eu sou um pastor pequeno, eu sou um dos mais pequenos da Renovada, mas eu louvo a Deus que eu sou muito honrado por eles. Amém. Quando eu chego na igreja lá, o presidente, que, presidente de dois mil pastores, quantos países, e ele chega e diz, ô oh, Raimundão, vem cá. Aí nós sentamos no chão e eu mais ele. Quando ele terminou de ganhar, e na hora que ele foi para o segundo escrutínio, que eu não queria, foi. Mas aí ele ganhou. Eu subi lá em cima, sentei com ele e disse, agora eu tenho uma palavra para o Senhor. Cheguei lá e entreguei uma palavra que a igreja seja mais espiritual porque eu fiquei assim meio meio brabo, porque os candidatos a presidente, de primeira era assim era o voto secreto votassem quem quisesse é. até hoje é assim, mas agora inventaram o um negócio de colocar o cara que quer ser presidente, então ele faz um esse cadastro cadastra lá é. aí tinha quatro presidentes, e eu não gostei disso né? porque eles ficam fazendo aquelas campanhas é. pela internet, eu não gosto disso Aí eu falei com ele, pastor Devani, vamos, vamos orar a Deus para que essas coisas mudem. meu irmão. É. Mas ele pediu que ele não quer mais, só que esses três anos que ele tinha, no ano 2025, a igreja faz o jubileu dela. Aí então ele disse, aí ah, eu entrego para outro tranquilo. <risos> Mas foi muito bom, foi muito bom. Jonathan deu o seu testemunho da renovada, o Newton Tudo foi lá cantar, tinha um monte que nós cantamos aí, eu não sabia de quem era o autor. O autor é Nito Antônio, com 82 anos e o outro com 88. Eu pensei, daqui uns dois anos eu vou jubilar, mas agora eu vejo dois pastores pioneiros sendo recebidos, ainda para fazer alguma coisa né, renovada, com 88 e outro com 82. Agora eu estou com 70, eu vou jubilar para quê? Não, eu vou é trabalhar. Vou trabalhar. trabalhar. O pastor... É só falando assim, porque o pastor Raimundo, nós, nós somos do mesmo ano. 52. Só que ele já fez 70, e eu estou para fazer 70. É. É no final de, de, desse mês. Desse mês. É. 70 anos. E o senhor está cheio de vida aí. Pois é, rapaz. Graças eu, a Deus. Eu tenho uma, uma vontade, assim, de, de... Ontem mesmo eu fui lá no centro de a pé e voltei, de a pé. Né? E eu tenho, assim, a mente... A minha mente, as minhas ideias, meu... É, é, claro que a gente vai tá ficando mais velho, vai tá ficando mais cansado, mas a mentalidade minha é, parece que é a mesma que era, né? E até eu cheguei na reunião agora e olhei aqueles pastor que era menino quando eu era presbítero, eles eram meninos. Quando eu olhei, lá vi o pastor Renato, um amigo meu, bom, muito bom para mim, meio torto assim. Eu falei, o que foi, rapaz? O que é? Ah, eu tô com problema. Mas vem o aí de Rio Preto. O que, que é isso, rapaz? É, Levanta, pra... vamos andar, vamos. Né? Esse fica bobo comigo rapaz, não pode, rapaz. Eu digo, Graças a Deus, o senhor tem me dado vitória, né? Cheguei de lá meio rouco, teve uma chuva lá em água, Lindóia é muito forte. Cheguei meio rouco aí, mas tudo tá bem no é, Você falou uma coisa aqui e eu quero só reforçar. O Tarcísio é o candidato a governador. É. é. Aquilo ali eu acompanho. ele desde o dia que ele entrou de ministro aquele ali é o, é o futuro com o futuro presidente do Brasil. Que o cara é bom. Tá gravado aqui. Ele é o futuro presidente do Brasil. futuro presidente. Se eu encontrasse Bolsonaro aqui hoje, né, eu tenho ele nas minhas páginas, o Bolsonaro, tem todos na minha página. É. Eu dizia o Bolsonaro, eu acho que tá no coração dele, ou ele ou a Michele, não sei, mas eu, o Tarcísio é, é, é o homem. O, o Tarcísio chegando em São Paulo, ele precisa da reeleição dele para organizar bem São Paulo e depois ele pode sair... Pode sair para presidente. Pode. Pode sair que ele vai para cá mesmo. É, mas é ali quiser. em São Paulo, eu já acredito que ele, como já é o governador de São Paulo, eu já estou. É. Né? E pedindo a Deus. Aí eu disse para o Devani, Devani, eu, eu orei a Deus para você ganhar. E orei a Deus para o Bolsonaro. ganhar. É. E ele pegou aquele, aquele monte de pastor. E fizemos um crambom. Sei quantos crambos nós fizemos naquele dia. no favor do Brasil. E ele fala abertamente para o meu filho, ele falou, gente, vamos votar no, no Bolsonaro. Porque é a nossa esperança de ter um homem que tem a nossa língua Que tem a nossa linguagem, que vai trabalhar conosco Então vamos orar Quem A é igreja presbiteriana é renovada aqui de Franco Estou conversando aqui com o um pastor que tem essa história bonita E esse posicionamento muito claro Parabéns, pastor E eu sempre admirei o seu trabalho e hoje sou mais fã ainda Do seu trabalho e da sua família, né? A família do pastor é, é um exemplo a gente, né? Não somente aqui, que eu conheço, mas lá da onde que ele veio, a irmandade dele, a mãe. É, né, pastor? Que coisa bonita. Aí, fala um pouco da sua família lá, pastor. É, nós somos uma família de três irmãos vivos. Minha mãe completou agora, dia 8 de setembro, 92 anos. 92 anos. Todo dia ela diz, Deus abençoe meus filhos. Todo dia ela fala isso. Né? E ela mora onde? Mora na Paraíba. Nunca saiu de lá. A cidade? A cidade de Bernardino Batista. Bernardino Batista. Perto de Cajazeira, de Uiraúna, ela... a cidade da Herondina, ela mora ali. Ela nunca saiu de lá? Nunca saiu de lá. Da casa dela, ela saiu para visitar alguém por ali, pelo Ceará. Mas ia de manhã e voltava a tarde. Criou nós 13 filhos. Meu pai morreu em 82. O melhor pai do mundo para mim foi meu pai. Ele foi o melhor. Minha mãe é a melhor. Eu chego lá e ela, ela... Ela disse que eu fiquei uns anos sem ir lá porque ela bateu em mim quando eu era novo. Falei, se a senhora não tivesse batido, eu nem sei o que, que era eu, né? É. Então eu louvo a Deus pela vida da senhora. É uma mãe que soube criar os 13 filhos. Anda, um está aqui em São Paulo, outro está na Paraíba. Mas ninguém vê uma conversa e assim: não, esses aqui fizeram um arco lá, por onde eles Andava e fez um escândalo. Não. São os 13 filhos, é seis homens. Seis homens e sete homens. Graças a Deus. Nós estamos aí, eu sou o mais velho dos homens, eu também tenho seis filhos, tenho 16 netos e dois bisnetos e vivo tudo na minha casa. Tem domingo que é uma festa, é 20 pessoas comendo aí e Deus nos abençoa, né? E a turma fala: como é que o senhor faz? Na igreja pequena, não sou muito dinheirista de ficar pedindo, perambulando, dizendo, não me dá, porque senão Deus não faz isso. Não, não, Deus faz para quem dá dinheiro e para quem não dá. Deus faz, Deus é bom. E Deus tem me abençoado, não falta nada, né? Meus filhos é muito bom para mim, tem meus filhos aqui, é três mulheres e três homens, não tem, é tudo bom para mim. Eu não posso nem cramar qualquer coisa. Se ele souber que eu estou. Por causa dessa Deus já vieram, sei que vem para me levar no me metro na marra. É. Eu digo, não, filho, eu não estou sentindo nada, não. Então, é, meus filhos, é bom para mim, para a mulher. É uma família abençoada, meus filhos. Graças a Deus. Ô, pastor, ah. vamos deter um pouquinho dessa conversa nossa agora. Irmãos da mãe do senhor, quem são o seu, os seus tios, o pai de mãe? Os irmãos da minha mãe já morreram. Eu sei. Agora, é. pouco dia, morreu o último. Um chama, o mais velho chama Francisco, tem o Tinezinho, tem o Ti Miguel, Ti é, Joaquim, Ti Sérgio e Ti Jorge. Eles são é irmão da minha mãe. A sua mãe como que é chamada? Zefinha. É chama? Chama Zefinha. Zefina de? Josefa Viana da Conceição. Da Conceição. É. A, o Viana seu é da sua mãe. Do meu pai. Do seu pai. Da, da minha mãe, as Mariana. Mariana. É. Ah não, ela tem Mariana também, acho que é Josefa. Maria da Conceição, é uma coisa assim... Né? É. E do seu pai, o irmão do seu pai? Do o meu, pai meu pai... Deve ter só uns três ou quatro irmãos. Tem um que eu nunca vi, que foi pro lado da Amazônia. Joaquim Antônio Viana, José Antônio Viana, Maria Josefa Viana, que é a irmã, e Raimunda Josefa Viana. É irmã do meu pai. Agora, meu, meu vô... Naquele tempo, ela morreu, teve umas três mulheres. Aí, da, da outra mulher, tem o... o João Lousa tem o Pedurica, que é da outra mulher, da mulher chamada Maria Paixão. Aí a última é Madinha Lisa, que era a minha, parece a minha mãe. Aí tem o Raimundo, o José Mirô e o Valfredo e a Socorro. O Socorro morreu, o Valfredo morreu, e o Raimundo é mais novo que eu. Agora mesmo faz três meses que eu estava lá com ele. Tem uma, ele tem uma bodeguinha lá, chama Bodega, né? Ele é o meu, meu tio, mas eu sou mais velho que ele. E é familiar. Escorreia, chama Correia, chama Correia. Escorreia. Escorreia. Me fala um pouquinho o nome do seu avô. e a avó... O meu avô é Antônio Correia Viana. Viana. É. O outro é Raimundo Mariano, por isso meu nome chama Raimundo. Raimundo Mariano, é o pai da minha mãe, né? É o nome do avô que é. você carrega. É. Que coisa boa, o pastor Raimundo. É. Eu acredito que era uma família briguenta, no um povo briguento daquele tempo. Parece que a história, mas não, acho que eu não vou nem falar isso, mas era uma história assim, por causa de terra, por causa de marco de terra, essas coisas, eles implicava muito. Mas eu aceitei Jesus como Salvador e tudo quanto era coisa que ficou para trás ficou mesmo. Né? É. Eu ter uma vida livre em Jesus. Né? E tem muitos da sua família que são evangélicos? Tem, tem muitos já. Aqui tem um irmão meu, aqui e uma irmã aqui em Franca, já são evangélicos. E lá na Paraíba eu coloco toda a família assim, quando eu vou lá coloco faz três quatro reunião com minha mãe tudo já aceitar Jesus como é difícil lá é, eu precisaria batizar eles mas é. vai ter o tempo certo né? e, e, e a buchada tá lá a buchada tá lá sei lá não comer uma buchada não é <risos> como é que é, é feita essa buchada é de... a buchada é os miúdos do cabrito do cabrito esmata o cabrito tira o bucho no, no na buchada do cabrito tem dois buchos parecendo uma bola de, de bola de futebol eles pegam, limpa todas as tripas, é, o bofo, o fígado. Eles fazem, cozinha com cebolinha, com coenta aquilo ali. E enche aquele, aquele bucho e costura e põe para cozinhar. No outro dia, de longe, você sente o cheiro. É, é gostoso mesmo. E é forte. É bom. É bom. É. Agora, tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Se não souber fazer, eu fui comer uma vez na casa de uma mulher lá e eu não comi. É por causa, do, o, o que dá muita força é o tempero, né? É, é o tempero. o tempero bom que é. vai, é, o, o tempero, ele ajuda a valorizar o miúdo, né, que é o, o conteúdo, e ele desperta o apetite. É, tem, tem muitos hotéis, restaurantes lá na Paraíba que o prato, o prato principal é esse. Mas ele sabe fazer. Agora, se a pessoa, qualquer mulher não souber fazer, Colocar muita água demais, não deixar um pouco afogado, uma coisa meio... E, rapaz, eu fico uma vez... Porque é, lá quando bom. a gente chega no norte, todos os tios se almoça uma vez na casa de minha mãe. O resto é na casa dos parentes, aquelas festas. E nós fomos, rapaz. Quando cheguei lá, é. eu, meus irmãos, lá isso. É. Aí, ô, ô, pastor, e, e cabrito? Você bebeu leite de cabrito? Bebi. Eu nunca bebi leite de vaca. Eu tô aqui com 50 e eu vim para cá em 1971. Até hoje eu nunca coloquei um leite na boca, mas de cabrita eu tirava do peito dela, pegava o mucuzá ou o angu que eles faziam, ia lá e tirava e comia. Porque o leite da cabrita é grosso, é mais gostoso. Agora o leite da vaca é pressado, aquela coisa. Então... É, eu, eu já bebi leite de cabrita também, é muito bom. Até para criança tem uma é, receita é aí para criança. É Pastor, eu estou filmando e gravando essa história tão bonita sua. Nossa. Temos uma identidade muito grande na igreja. Eu sou pastor presbiteriano e eu sou presbiteriano renovado. E, e a gente sempre teve uma comunhão muito grande, muito boa. Estou passando aqui em frente à, à rodovia é Cândido Portinari, que faz esse movimento. Começando com um colega aqui. Você começou com um salãozinho pequeno ali na rua. Comecei com um salãozinho nessa rua mesmo, aqui de paralelo à rodovia, lá no Redentor. Fiz seis anos lá. Depois nós compramos esse terreno e eu comecei a construir a igreja, já faz bastante tempo. Nós já estamos congregando em cima já. Que já tá não está completa ainda, mas falta colocar o piso, forrar, mas já estamos lá em cima. Está muito gostoso, está muito bom. Embaixo agora é, é garagem, é uma sala para algumas coisas, né? Uma festinha de criança, mas a igreja já está em cima já. É isso aí, é uma descida, então o pastor aproveitou muito bem o terreno. Parabéns, pastor. Deus abençoe. E no dia que o pastor Ronaldo quiser vir aqui, é, não precisa nem marcar. Vem a hora que quiser, vai chegar aí, eu sento e você vai falar. Oh, obrigado. Pastor, deixa uma mensagem aqui para nós todos aí que demente a Deus e, e oração, desafio e nesse momento que nós estamos vivendo também. É, a mensagem que eu deixo para os francanos, que nós estamos aqui em Franca, ou para o Brasil, é que, como cristão que nós somos, e a prova de ser um cristão, é que nós devemos acompanhar as leis. E devemos ser homens de Deus e saber discernir nesse tempo do fim, como nós devemos viver para este Brasil. Um Brasil que tem muita violência, muitas coisas acontecendo. Especialmente tem um lado que é um lado praticamente podre E nós precisamos sair disso aí O cristão tem que saber discernir E saber o lado aonde deve glorificar Deus com o seu patriotismo Ele deve E com a consciência tranquila Consciência livre e liberta E o cristão tem que ter sabedoria para discernir Essa época que nós vivemos Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Obrigado, meu irmão Deus acima de... É. Deus... Brasil acima de tudo e Deus acima de todos é. Eita. É, Foi muito bom, viu? Amém Eu vou, eu vou até sair desse negócio aqui, o, o Ronaldo Porque eu gosto de registrar e eu gosto de centralizar no, na pessoa que está entrevistando Mas no finalzinho eu quero aparecer e quero concordar, dizer amém tudo que o pastor falou, ah, nós estamos juntos e juntos vamos vencer. E juntos somos mais em Cristo Jesus. Amém? E eu vou só puxar aqui um o, o, o pouquinho a, a minha, a, a, o meu vidro aqui, ó. É. E vou mostrar aqui o nosso, o nosso voto aqui, ó. Bolsonaro, Bolsonaro. E o pastor tá ali, ó. Aí, ó, Deus abençoe. Foi muito bom.